Olá, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Agradecemos aí pela sua presença. Sou o Hélio, como vocês sabem. E eu sou a Viviane E aí é, queremos agradecer aí, pedir a colaboração aí com o nosso trabalho. Se é, vocês estar é, tá se inscrevendo no canal para dar aquela, aquele apoio, né? É, aproveitar que é grátis, né? Já faz sua voação de hoje. <risos> se gostar do vídeo, compartilhe com os amigos. Se não gostar, compartilhe com os inimigos e. E vamos aí, né? E é muito importante também o seu comentário, deixa aí o seu like. Se não gostou também, deixa aí o seu dislike e também, não tem problema, é bom para a gente saber onde a gente precisa melhorar, se elogios são bem-vindos, se críticas também são bem-vindas, né? Porque é daí que a gente cresce e é o que a gente busca fazer aqui na plataforma. E contamos com a colaboração de todos aí, desde já. Obrigado. Obrigada. Eu não entendi o que ele falou. Os pensamentos voam longe procurando os seus E aqueles sonhos que eram nosso agora são só meus E as juras de amor para sempre os nossos momentos Será que esqueceu? Eu vou tentando em outros beijos esquecer os seus Mas tô tentando me enganar, meu coração é seu E as juras de amor para sempre se foram com o tempo O que aconteceu? Não deixo nossos sonhos acabar assim Ainda penso em você, sei que ainda pensa em mim O orgulho nos impede de continuar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 Seguindo sem destino Onde está você? Porque saiu da minha vida Volta, vem me ver Em dizer que me ama Vem pra nossa cama Diga que sou seu Porque ninguém no mundo Chama como eu chamei E não esquece, me perdoa Se eu te magoei Vamos viver de novo Um amor tão gostoso Só você eu Não deixe o nosso sonho se acabar assim Ainda penso em você, sei que ainda pensa em mim